Eis-nos é chegados ao fim do projeto de conversão do FreshSpeak Demo num tema Drupal. Consultando um e outro temos dificuldade em distinguir o que é que é Demo e o, o, o que é que é o tema estático e o que é que é o tema dinâmico Drupal. Não fosse aqui a Toolbar e todos estes acessos que nós temos aqui como administradores. Isto prova que o sistema Theming Drupal consegue replicar na íntegra qualquer tema, qualquer funcionalidade de qualquer template, qualquer componente. Nós vimos ao longo deste, desta formação várias técnicas de override dos, dos temas Drupal, desde as templates, o uso de templates, até ao pré-processing, uh, theme functions, o que se altera. O que é importante perceber é que uh, estas funcionalidades adequam se mais numa situação que outra, dependendo também da natureza do componente e do tipo de Uh, output que queremos ou de intervenção que queremos fazer, uma manipulação mais a fundo ou menos. Mas o importante é que nenhum elemento, nenhum componente fica fora do theming. Podemos controlar desde o HTML, a Page, ou Node, ao Comment, ao Blog, uh, à Region e qualquer tipo de formulário, como também ficou patente nos exercícios realizados. Muito importante... Uh, neste trabalho de conversão foi uh, a ferramenta Devil e uh, naturalmente uh, a Drupal API que uh, contém informação preciosa, não só aqui mas também nos ficheiros e toda a informação de associada aos uh, ficheiros uh, consultados, às soluções uh, apresentadas ou uh, sugeridas pelo sistema de theming do próprio Drupal.